Eu sei que em espanhol tem alguns países que falam a hora como para algo agora, agora, ou ahorita, como daqui a pouco. Outros lugares que falam ahorita como, como já. Quero que você faça isso, ahorita, agora. Então, se você quer dizer que algo é, tipo, hora agora neste momento, você pode falar, normalmente, agora, ok? Que é mais parecido com o espanhol. Ou você pode falar que precisa disso para já. Eu preciso disso para já, para agora. Detalhe, quando você fala é, já, já em português, ou seja, dois jás, é daqui a pouco. Que deveria ser o contrário, né? tipo já já já é tipo, já, já já, já já, já já, já. Como deveria ser, agora, agora mesmo, né? Agora, agora, agora. Mas não, se eu falar, já já eu vou. Daqui a pouco eu vou. Então uma frase. E quando é que você quer que eu faça isso? E a pessoa fala, isso é pra já, agora mesmo. É pra ontem. É urgente. Isso você vai escutar no trabalho muitas vezes, né? Tudo é pra ontem, né? Fiz um vídeo aí sobre 26 expressões pra usar no trabalho. São várias. Dá uma sacada aí na descrição do vídeo que eu vou deixar aí os detalhes com bastante conteúdo pra você melhorar seu português. Continuando aqui, você tem um já já, né? Um que é daqui a pouco, né? que seria como, né? Aurita. A frase. fique atento porque já, já eu eu tô passando aí para te pegar. Eu vou passar aí na tua casa para te pegar, ok? Fiz um vídeo aí com várias formas de você usar pegar em português. Aí você quer falar com alguém e essa pessoa fala: Ah, agora eu tô ocupada. Já, já eu ligo para você para gente combinar os detalhes da reunião. Já, já, eu ligo para você para a gente combinar os detalhes da reunião. Já falando de ligar, também gravei um vídeo aí sobre várias formas de você usar o verbo usar o verbo ligar em português. E aí você tem outras opções para ahorita, que seria em um momento, em um instante, em breve. Ou você pode falar logo, logo eu faço isso. Tem um vídeo também aí que eu gravei sobre várias formas de usar logo em português. Agora outras formas de você falar a hora, né? Como agora, agora mesmo, neste instante. Eu já falei um aqui, né? <risos> neste instante. Neste momento, agora mesmo, imediatamente e agorinha. Já que eu mencionei esse agora mesmo, esse mesmo, em português, a gente usa de várias formas. Olha aí na descrição que vai ter um link para essa publicação com mais detalhes. Como sempre, se você aprendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que você tem alguma ideia de conteúdo para... Ah, Felipe, seria muito bom gravar um conteúdo sobre isso. Mande aí, ok, nos comentários. Eu falo diretamente comigo aí nas redes sociais ou pelo Telegram, o que seja. Eu sei que tem muitas vezes que o pessoal, vocês entre vocês, aprendendo, vocês se dão conta que, caramba, todo mundo tem problema com essa palavra, ou com essa pronúncia. Seria bom um vídeo sobre isso, né? Para esclarecer essas dúvidas. Então a ideia é evitar esses erros. Não tem nada de outro mundo cometer erros falando português porque vocês estão aprendendo, ok? Não tem nenhum problema. Mas se vocês puderem evitar os erros, melhor, né? Grande abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu!